Tá, rapaziada, mais um deixa na Austrália começando pra vocês E hoje eu vou fazer um vídeo de otão raiz Eu, eu, eu, eu fiz uns vídeos nessa semana E aí eu vi alguns comentários Da galera falando que tava assistindo falta Dos meus vídeos de vlog De eu fazendo coisas Da minha vida em vez de só ficar falando de intercâmbio e da turismo. Então, nesse vídeo eu não vou falar de intercâmbio Não vou falar de turismo. Tem um churrasco hoje no Roma Park de um cliente que eu trouxe aqui pra Austrália Que virou um amigo meu, que é o Arthur Então, parabéns Arthur, feliz aniversário pelo seu dia e, cara, tudo de bom pra você. E pra você que tá assistindo esse vídeo e tá vindo aqui pra Brisbane, acompanha, porque hoje eu vou no Roma Park fazer churrasco com brasileiro, que é o que vocês vão mais fazer quando chegarem aqui em Brisbane. Então, se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Deu até um raiz voltando aos vídeos, Vamos aí. Tá acontecendo aí? Você tomava o refrigerante do dia? O que dia? tá acontecendo aí, Fabrício? É Referente do dia. Você quebrou o. Ter... Referente do dia? É. Não leva o refrigerante, do dia. É. É a refrigerante do, <risos> do dia, isso aqui. Pô, os caras quebraram a caixa de cerveja aqui. Você quebrou a caixa de cerveja? Não fui eu, não. Foi culpa da Gé ali. Eu ó. Particularmente eu, se particularmente, quero que você foda. Culpa sua, Gé. Eu quero que a caixa Eu quero que, que a caixa foda. de cerveja se foda. E aí, Arthur, você vai que tá uma aí. Não bebo mesmo? Não bebo mesmo? Não bebo mesmo? Eu tô de bohemo. Quer a carne aí, Fabrício? Não. Quer a cerveja? Fabrício, me, me fala, fala uma coisa aqui pra nós no vídeo, por que que você é vegetariano e vem, vem no churrasco, velho? Pra tomar porque cerveja? Eu amo, porque eu amo vocês, pra tomar cerveja. Ah, entendi. Só, foda essa carne, eu quero a cerveja. Entendi, entendi. Eu não sei por que eu trago esses caras pra Austrália, velho. Os caras vegetarianos, vem no churrasco e não, não come carne, velho. Por que isso, Fabrício? Por que, que você traz um carioca que não toma cerveja? É verdade, né, mano? Ô, oh, meus clientes são tudo estranhos, velho. Lógico. Porra. Você é estranho. Igual eu. É. Você é estranho seus clientes têm que ser igual. Ah, a não é? Ah, que beleza. Só tem... é gra... eu, eu, eu vi no show as coisas eu falei, bom, beleza, vai estar uma galera lá, mas não, só tem cliente da Chuíza aqui mesmo, tá ligado? Oi, <risos> Fabrício. Jé, Gabriel. Ellen, Arthur. Aí, que beleza. Que beleza. Falaram que eu tava precisando fazer vídeo dela tão raiz, você acredita? Falaram pra mim, cara, estou com saudades dos vídeos de otão raiz, porque agora Meu eu só faço o tô... um vídeo bonitinho no escritório, né? Agora o pessoal falou... É, era legal os raiz mesmo que então, você fazia. Então, não é? Olha lá, mais era um. Era legal o raiz que você fazia no meio da rua, assim, andando. No meio da rua com andando, ramela para... no olho. Com ramela? acabou de acordar. Pessoal de óculos hoje, hoje não, não tem ramela. É, hoje não tem de... ah, Então, este vídeo é de otão raiz. De otão raiz. Vamos fazer vídeos bebendo e comendo churrasco ou, sei lá, planta, o que você comeu. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você comer. Tem uns <risos> bocos pra você comer aqui, velho. É, eu como ali. Depois eu me sirvo ali. Não quero conversa com você. Os caras E aí? E aí? Qual é? Qual é, rapaziada? Qual é? Qual, é? Qual, é, qual é, rapaziada? Qual é? Qual é? Qual <risos> é? <risos> Não gritou, é, rapaziada? Qual é, meu irmão? Qual é, meu irmão? Tá, é, qual, é? qual é? Qual foi? Qual é? Qual <risos> foi? Oh, olha o pão de alho, olha o que tem ali, vem ver. O Arthur, Arthur, Tu tem que botar o pão de alho separado pra Paula, velho. Tá, cadê S a carne? Sem encostar na carne, cara. Não pode encostar na carne. Eu ia comer três. Tá ruim? Não, não pode encostar, senão ela não come, tadinha. Tá, ah, tem isso, cara. Ou ele também não, se encostar na carne ele não come, né, ah, Fabrício? Se encostar na carne fudeu. fodeu. Aí fudeu, né? Fudeu. Todo vegetariano é assim? Fudeu. E pra virar, Pode virar isso eu, eu só sei. Vou dar informações também, né, não ficar só mostrando gente fazendo de churrasco. Então, ó. Oh, oh, que, que lava na mãozinha, tudo bem Gui? Que lavar, esse pouco não lava? É, até foda né, foda, então aqui no Roma Park, quando você vem fazer churrasco, ainda tem banheirinhos aqui do lado, que beleza, tudo limpinho, bonitinho, não fica limpinho quando vê os brasileiros, porque quando vê os brasileiros fica tudo sujo, mas tem os banheirinhos aqui do lado pra você lavar a sua mãozinha, e olha só, uma galera fazendo churrasquinho no domingo, Todo mundo tomando uma brejinha e comendo uma carninha, tocando um violão, olha que beleza aqui. Ah, moleque, tomando, tocando um violãozinho. Aí a gente tá aqui com o Pelanza do Restart, aqui do nosso lado, o Pelanza fazendo participação especial. Que passa Marica! Ah? Quer Passa Marica? Cadê um, um oi para Brasil Olá! Olá! E aí, violinha? Vai tocar ou não vai? Não. É? Não vai para YouTube não, né? Vai para YouTube, não. eu tenho um canal no YouTube. Não, não dá certo essas coisas não. Eu tenho um canal lá, me segue lá depois. Eu sigo já. Ah, então obrigado. E aí, Karine? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Curtindo churrasquinho? A Karine então, vem no churrasco, mas é vegetariana. É verdade, é vegetariana, né? Qual a graça né, de vir no churrasco? É um Hello, it's me, <risos> <risos> what are you looking for? Oh. Esse, é o, esse é o momento que você tá a, a loud de fazer o jabá no meu canal, vai lá. Olá, eu sou Bárbara Bozan, do canal Bárbara Bozan. Se você não é inscrito, se inscreve lá. Tá, tchau. Direta, indireta. Aí você sai no rolê com a sua personal trainer, né? Tipo, não dá certo, você né? Você tem que, que parar de falar que é sua personal trainer, porque ela não é mais. <risos> ela é a As minha... pessoas vão achar que ela não tá fazendo um bom trabalho. A Bárbara, ela vai ser sempre a minha personal trainer. Ela não é importa. Só, as Mas as eu pais, não tô fazendo um bom trabalho. As pais, né? Bárbara, você, você é a pior personal trainer que eu já conheci, velho. Desculpa, gente, eu sou muito ruim. Olha só, não consigo. A culpa é do aluno mesmo. A culpa é do aluno, eu reconheço. Não, mas ele tá parando de tomar refrigerante. Parei, verdade. Dicas da Bárbara. Vou até deixar o link da Bárbara aqui embaixo pra vocês pararem de tomar refrigerante com Bárbara. Com Bárbara. E sigam a Bárbara lá no YouTube. Vamos mas ajudar o, na, o canal dela a crescer. não tome Lipton. Quanto que falta? Faltam só 19.500 pra chegar nos mil. É isso. Então tá bom. Então siga o canal da Bárbara lá <risos> no YouTube. Quase 20 mil já. Isso, siga o canal da Bárbara no YouTube e é nóis. Tá bom. Fala, Fabrício. Você vai me pôr no YouTube, filho da puta. Vou pôr você no YouTube. Você vai me pôr no YouTube? Fala, o que você tá achando de brito, Fabrício? Cara, é legal, velho. Legal. Legal. legal. Só Muito isso. Muito bonitinho, Muito bonitinho. <risos> Muito bonitinho. É. Sim. Muito bonitinho. Diferente de onde um aí? Diferente pra caralho. Diferente de comparação, velho. É uma merda. Muito diferente de onde um aí? É uma merda. Perto então, tá tá daqui velho. é uma merda. É uma merda. É uma merda. Muito diferente de um dia. É brilhante um dia. Will, caso de sucesso um na, Austrália. na Austrália. Caso de sucesso é só... na Austrália. Fumo empresário. empresário. Empresário. Empresário. Um mês de Austrália já tá ganhando mais que qualquer é. estudante fica um ano aqui. Vencer mecânico na Austrália. Aí, mecânica é o que liga, né? É nóis, bro. Let's go, let's go, let's go. É nóis, mecânico em Austrália. E designer. Como é que tá o designer na Austrália? É. tá. tá. Tá bom? Tá dando pra pagar as contas. Dá pra pagar as contas. Dá, conta? dá pra... Tá dando pra pagar as contas? Só. Só. <risos> então tá bom. O Will não. O Will consegue pagar as contas. Pagar as paga contas. Conta do as Pagar a cerveja. Paga a cerveja paga carne, paga... Paga... Tá a pagar a minha cerveja. Pagar tá Pagar tudo, né Will? Quase tudo. O Will dá dá pra pagar até, tudo, até as contas do flatmate o Will tá pagando agora. Olha lá. Tô quase um fazendeiro no Brasil. Fazendeiro? <risos> um atifundiário O Meu negócio é mexer com as galinhas, com os porcos. Com as motos. Com as motos. as motos as você moto, manja, né? As é Figuinha pro cotó. <risos> Safado pra caralho. É, é nós, irmão. Caralho. E aí, Fabrício, e você? Vamos, vamos montar um business também? Vamos meter a mão na graxa, irmão. Meter a mão na graxa, vamos filho. meter a mão na graxa. É isso aí. Vamos consertar umas merda aí, velho. <risos> se, se nada, vou ou anda nós conserta, velho. Vixi. só a cerveja falando mais alto. Bom, chegamos em casa, eu não ia finalizar esse vídeo, mas aí a Paula me falou que eu teria que finalizar esse vídeo, porque por quê? Por que eu tenho que finalizar o um vídeo? Porque é bom, né? É bom, né? Quando você tem um canal no YouTube, é bom você finalizar. É bom finalizar o um vídeo. Então, é. então tá bom. Esse vídeo foi é, pra mostrar pra vocês nada. Absolutamente nada. Foi um churrasco no parque. Então, pediram aí um vídeo dela tão Raiz. Fiz um vídeo dela tão Raiz. É, filmando nada, falando nada com nada. Pra variar. Nada com nada Nossa, pra variar. Branca, né? Olha só. Essa é o Gasparzinho, aí ó, aqui ó, agora sim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aqui embaixo, é, não deixa o dislike, porque esse vídeo não foi feito pra você deixar dislike, então é só pra você deixar o like mesmo, e aí você compartilha, uh, curte, comenta, se você quer mais vídeos idiotas que nem esse, comenta aqui embaixo, e é isso. Se você quiser fazer o seu intercâmbio, você já sabe o que você tem que fazer. Info.com. Vou deixar o link aqui embaixo, você já sabe o que fazer. Então manda um e-mail e a gente se vê aqui em Brisbane. Para de me morder, menina! Saca tá fome! Vou ter que lá alimentar essa mulher. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!